Olá, meu nome é Vanessa e hoje eu vim aqui dar o meu depoimento para vocês, homens e mulheres que estão sofrendo com seu parceiro com a ejaculação precoce. Meu esposo sofria há mais de 10 anos com ejaculação precoce e isso já estava afetando demais o nosso relacionamento amoroso. Fomos pesquisar um produto e achamos o extragel O extragel ele... Meu esposo usa ele há mais de dois meses e estamos gostando demais do resultado. Ele não tem contraindicação, tem o código da Anvisa. E tomamos um cuidado de pesquisar no site Seguro e Verdadeiro. Vou deixar aqui abaixo um link onde meu esposo adquiriu o produto. Ele, chega, ele chegou para nós em torno de 5 a 10 dias. E desde então que meu esposo começou a usar, percebi um... Um resultado muito bom, hoje meu esposo já dura de 20 a meia hora na cama e eu como mulher e parceira do meu esposo há mais de 20 anos, eu estou muito satisfeita e recomendo para quem quer solucionar esse problema que você está passando, você e sua esposa, sua parceira. Eu, estou muito satisfeita o extra gel é muito bom e esposo usa como um tratamento já usa mais de dois meses ele passa no membro dele antes da relação uns 30 minutos antes da e você pode usar normalmente ter sua relação com sua parceira normalmente não causa irritação eu não tive problema nenhum de irritação esse também foi o meu medo né quando meu esposo comentou que tinha comprado um produto como este, a minha preocupação como mulher é a irritação, né? Porque a irritação é terrível. E ele não me deu irritação nenhuma. Estamos muito satisfeitas com o Estragel. Vou deixar um link aqui abaixo, o site 100% seguro, onde meu esposa adquiriu o produto. Eu recomendo, funciona muito bem. Só que desde que você faça o uso dele como um tratamento.